E o vídeo de hoje eu vou mostrar pra você quais foram os produtos que eu usei até o final e se eu vou comprar esses produtos novamente ou não. Será que valeram a pena? Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Sair comprando tudo que vem pela frente é fácil, basta ter dinheiro, claro né? Mas a gente acaba comprando o que tem, a gente olha e se encanta e compra e aí não funciona. O que a gente faz na hora dessa, chora pitangas, né? Mas bom, eu trouxe esse vídeo justamente para tentar aí te ajudar. Quem sabe o um produto que eu comprei e usei pode te ajudar na hora de você decidir lá naquela quantidade toda de produto que você olha lá nas prateleiras e fala Ai meu Deus que eu vou comprar. Essa é a ideia, tentar te ajudar de alguma forma a fazer as melhores escolhas. E o primeiro produto que eu quero te mostrar é um hidratante que eu usei da Nativa Spa. Esse aqui é um produto do Boticário. Ele é um hidratante que não tem um poder de hidratação tão grande. Na verdade, ele deixa um cheirinho gostoso no corpo, ele deixa aquela ação assim mais refrescante, até porque ele é base de aloe vera e verbena. Então, ele é bem suave. Se eu compraria esse produto novamente, eu gostaria que eu tivesse um produto com um poder maior de hidratação. Que ele além de deixar a pele perfumada, ele também. Deixa a pele mais hidratada Mas para o meu objetivo eu não compraria ele novamente E eu queria falar sobre desodorante Assim, ah, gosto muito de usar o desodorante em aerossol Por N motivos eu gosto dele E um deles é porque você não tem contato nenhum com o produto Quando fica totalmente distante você aplica e resolve o seu problema Acontece que eu ganhei esse desodorante aqui ó que é o banho a banho. E ele tem realmente um cheirinho assim muito, muito suave. Só que ele tem um problema. Ele é rolom. Confesso que não me agrada o fato dele ser rolom. E aí vem aquela justificativa de que quando você passa, você pode estar é, passando bactérias para cá. E aí eu fiquei muito dividida com essa opinião. Porque eu sempre fui adepta a um desodorante aerosol. Só que esse desodorante, ele é muito eficiente. Passar e ficar o dia inteiro protegida. Um outro detalhe que eu gostei muito é que quando eu faço depilação, eu evito utilizar o aerosol. Não que arda ou que incomode, mas eu acho que ele acaba me dando uma reação assim bem suave. E esse não deu nenhuma reação. Então, apesar de não gostar de um desodorante enrolon, esse realmente me surpreendeu positivamente. Então, confesso que eu estou tentada a comprar ele novamente, porque ele é muito, é muito eficiente. E o outro produto que eu vou falar é de cabelo. É esse shampoo aqui, ó, de hidratação da Monange. Esse hidratação intensiva é um shampoo que eu já fiz resenha dele no blog Já aviso, já falo de antemão que com certeza eu vou comprar ele novamente Porque ele tem um custo-benefício que vale a pena Ele é bem baratinho, acho que ele custou 5, 4, 3, 2, ele é bem baratinho, ele não é caro, ele faz uma limpeza ótima, ele deixa o meu cabelo super macio Ele tem uma linha completa, ele tem esse shampoo, tem o condicionador, tem o creme de pentear E também tem a máscara que é minha sim querida amada e que infelizmente eu não acho mais Também fiz a resenha da máscara porque realmente essa linha de hidratação intensiva vale muito, muito a pena E o outro produto que eu tenho é para o rosto. É esse sabonete da Lígia Cobos. Esse aqui é para pele normal. Então assim, realmente esse sabonete foi o achado. Então se eu compraria esse produto novamente, compraria com certeza. Ele faz a limpeza na medida certa para minha pele. E o último produto que eu vou te mostrar também é para o rosto, mas só que dessa vez é para proteção. O que eu usei até o final foi esse aqui, ó. Esse protetor solar da La Roche Posi é o Antellius, esse aqui é a anti oleosidade fator de proteção solar 70 gostei muito de utilizar esse produto, mas ele tem um porém com o quesito cobertura é uma cobertura muito intensa e que me incomodou em várias situações então como eu resolvi isso? eu passava o produto, ficava com cara de fantasminha e ia fazer uma coisa ou outra a pele absorvia, o produto começava a se dissipar aquela cor mais esbranquiçada e aí depois disso eu fazia a aplicação da maquiagem mas nem sempre todo mundo tem esse tempo tem muita gente que nem utiliza maquiagem acaba passando somente protetor solar e saindo e aí tem gente que não quer sair com a cara de fantasma, né? então eu acho que a praticidade dele perde pontos aí fora isso, eu gosto muito de todos os produtos da La Roche eles têm uma proposta de realmente qualidade, então esse é um protetor solar que eu não quero comprar de novo. Então esses foram os produtos que eu usei até o final e te contei aí se eu realmente vou comprar eles novamente ou não. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixa de dar um gostei aqui embaixo. E se você não é inscrito no canal, aproveita agora e se inscreve. Clica no botão vermelho escrito inscrever-se aqui embaixo do vídeo. E não esqueça, vídeo novo toda quarta e sábado. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.